Então vamos lá, eu vou, eu vou procurar aqui a pergunta que é sobre alcoolismo, uma pergunta... É, a Luísa, é... a Luísa Valker, ela fez a seguinte pergunta, você pode ajudar uma pessoa que bebe demais? Ela nem precisa saber, faz meditação ou reiki, por exemplo? Veja, eu não posso ajudar uma pessoa que bebe demais sem ela saber, tá? É, porque é importante que a pessoa Luísa, ela, ela esteja querendo né? você, não, você não pode é, é importante que haja uma permissão né? uma permissão então é, o, o que uma, uma pessoa o alcoolismo é uma, é uma dependência é uma das mais difíceis, difíceis de serem resolvidas e eu vou dizer uma coisa para você para vocês muito interessante. Como eu estudo muito sobre constelações familiares, organizei o maior congresso do mundo nessa área com a Relig com Ciência, né? É, tenho muitos amigos consteladores, né? Já entrevistei aqui a Simona Rojo. Em breve vamos tra trazer a Vera Bassoy, né? Então, há uma relação direta com a exclusão de pai, né? É, não só alcoolismo, mas vícios de um modo geral. Né? Delitos, crimes, Tá? Eu fiquei muito impressionado com a pergunta que eu fiz ontem na caixinha de pergunta lá no meu stories. Eu perguntei às pessoas se elas tinham na sua família é, algum processo de exclusão do pai. E foi quase 70% das pessoas disseram que tinham problemas com exclusão de pai na sua família. Então, gente, nós precisamos olhar para para nossa sociedade, entendeu? Entender essas questões sistêmicas, né? Então, entender, olhar para os casais e dizer, olha, quando vocês se separarem, preserve os filhos, preserve a sua vida, né? porque a exclusão de pai dá em muito problema sistêmico, é, dá, em, dá, dá, dá esse problema de dependência de, de, de alcoólica, tem muito isso, tem a ver, e outros tipos de drogas, enfim, delitos, né? crimes. Né? Na, na entrevista que eu fiz <coughs> com a Marilene, a... Elisa en, Ensfeld, no, no, no congresso do constelar Congresso internacional de constelações familiares o que ela trouxe ela fazendo um trabalho lá no norte do país uma juíza a convidou né num presídio de jovens delinquentes homens e mulheres todos eles tinham um país excluído, excluído sem exceção. tá então isso é muito né isso é muito importante a gente ter essa clareza então o alcoolismo ela pode estar ligado a uma questão sistêmica que a gente precisa que a pessoa queira se movimentar nesse sentido, entendeu? Precisa, ela, ela precisa nos autorizar a fazer um trabalho. Não dá para fazer um trabalho à distância com a pessoa sem a pessoa estar tá querendo. Ela, ela, ela, é... Normalmente, quando a pessoa que está... Se você faz um trabalho, é... digamos, você está querendo ajudar alguém sem que ela lhe autorize, quando ela descobrir isso, isso pode dar um problema sério, Entendeu? Isso pode revoltar a pessoa, pode dificultar ainda mais dela sair do vício dela. Então, nunca faça isso. Né? Quando a pessoa lhe pede ajuda, você ajuda. Mas se a pessoa não está lhe pedindo ajuda, você querer ajudar, isso termina sendo uma transgressão. Termina sendo um problema maior, você não vai ajudar a pessoa desse jeito. Então, a dependência química não é uma coisa fácil. Né? E ela, como eu disse, ela tem questões muitas vezes sistêmicas, emocionais, traumáticas, né, é, que precisam ser olhadas. E os traumas, né? elas geram, elas geram vícios emocionais. E eu não estou falando vício de, eu não tô falando de vício de álcool nem de cigarro, não, tá? Eu estou falando em vício em culpa, vício em medo, vício em, em vitimização, entendeu? Ou seja, de programas emocionais, tá? Então é, é muito comum, né, todos nós trazemos situações traumáticas do passado, e se nós não tivermos cuidados, nós ficamos prisioneiros dessas emoções, né, ou seja, dessas experiências emocionais que foram marcantes. Tá? E aí você vê porque as pessoas vão em volta, vão em volta, vão em volta, vão em volta, porque elas não sabem como sair. Elas estão viciadas nas suas emoções. Tá? Então, é exatamente esse é um dos pontos que eu vou trazer, é, eu trouxe isso no livro com, com, com uma certa profundidade, eu vou aprofundar ainda mais nessa imersão, por isso que quem ainda não se inscreveu na imersão do livro e quiser se inscrever, nessa de setembro já está esgotada, mas nós vamos fazer uma nova imersão em outubro, ainda tem vaga para imersão de outubro, então quem está com problema de doenças crônicas, quem quer se libertar de medicamentos químicos, então eu recomendo que participe da imersão, né? Então, isso tudo faz parte. Então, a ideia é que a gente aprenda a transformar os desafios em oportunidades evolutivas. E perceba o que é que está nos prendendo a um desafio. O que é que está nos prendendo a uma dificuldade de se relacionar. O que é que, o que, é que nós, de forma viciada, repetimos determinados programas. Entende? Porque se você não compreender isso, a causa e perceber, saber como sair, porque às vezes a pessoa não sabe como sair. O corpo vai sabotar. Se você viciou o seu corpo na culpa, no medo, na procrastinação, né, na inveja, no ressentimento, durante muito tempo, ele vai dizer, olha, você me treinou para ser é, viver na culpa, e agora você quer ser uma pessoa sem culpa, como é que é isso? Que loucura, não é está enlouquecendo, né? Então, é aí onde há os processos de auto-sabotagem. Então, assim... É importante essa questão do gerenciamento das emoções, dos vícios, das dependências. É como a pessoa que me, a Luiza que me perguntou se eu podia interferir numa pessoa que tá que é alcoólatra, não. Eu não isso aí eu não eu não faria nem autorizo nem recomendo ninguém fazer porque é uma coisa que a pessoa precisa autorizar, a pessoa precisa querer. Né? Aí quando ela quando ela pede ajuda, quando ela diz olha eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Aí é outra coisa, tá? Aí você pode sim. Aí você pode buscar todos os recursos possíveis, né? Então, assim, eu recomendo quem, quem tiver essa oportunidade de participar da imersão, né? E quem tiver interesse de participar dessa jornada evolutiva na comunidade, você vai no link que está no meu perfil e se inscreve na lista de espera, né? Porque as inscrições estão abertas. Oportunamente, a gente pode entrar em contato com você é assim que estiver abrindo vagas, né? E temos também, é, está lá, está na, tá no, no, no, na descrição do meu perfil, tá? Aqui no Instagram, no, no, no, é culpa, né? Então, culpa, culpa é uma coisa terrível, gente. Culpa e medo, segundo David Hawk, se você liberar livrar de culpa e de medo, você se liberta de 90% das doenças. Tá? Então, uma das coisas que eu vou trabalhar, sobretudo, vai ser culpa e medo nessa imersão, né? E dentro do trabalho da, da, da comunidade a gente vem trazendo isso em cada aula que eu faço atendimento terapêutico, né? Então a gente tem a oportunidade de olhar para essas é, para essas emoções destrutivas, tá?